Semana eu recebi uma mensagem que eu não gosto muito de receber muito não, que eu fiquei muito chateada. E se você tá vendo esse vídeo, provavelmente isso já aconteceu com você. Sua fachada de steel frame, é linda e maravilhosa, trincou todinha. E aí, Helena, qual foi o problema? Foi outra cama de junta? Com o melhor tratamento de junta para eu não ter essas trincas, como é que eu faço? Se você não me conhece, eu sou a Helena, conhecida também como Dama do Gesso Vamos botar o like no vídeo, se, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, isso é importantíssimo E eu vou te falar uma coisa, essa mensagem eu recebi da minha lista VIP de WhatsApp Eu tenho um, não é grupo, beleza, eu tenho um WhatsApp que a gente trabalha com lista e que a gente dá informações direto, exclusivas pra, pra galera. Além do mais, você tem um contato que você pode mandar mensagem tipo essa que eu recebi. Foi um colega lá de Goiás e ele mandou pro Helena, olha... Fiz duas obras de steel frame aqui em Goiás. E as duas obras trincaram todinha. Eu não sei mais o que fazer. Eu desisti e voltei pra alvenaria. Cara, que chateada que eu fiquei. Você não tem noção. Misericórdia. Eu fiquei assim, ó, arrasada. Eu quase falei, amigo, não faça isso. E aí ele falou assim, poxa, o que, que eu faço pra eu não passar mais por isso? Qual a melhor opção? Qual o melhor sistema de tratamento de junta? Porque eu não quero mais a minha casa trincando todinha. É muita dor de cabeça. Quem gosta de voltar? Ninguém gosta de voltar. Isso é prejuízo. Prejuízo. Eu vejo diversas pessoas falando de lucratividade, dinheiro, etc. Mas são poucas que calculam essas idas e vindas, né? E o que, que eu falo? Não existe sistema de tratamento de junta ideal. Qual grande o problema é que pode ter acontecido com esse nosso amigo, eu não sei. As pessoas não param para estudar o procedimento correto. É um inferno, olha, é inferno do capiroto ao avesso, você não tem noção. Mas a gente tem três opções de chapeamento, e além disso a gente tem cinco tipos de acabamento. Isso já dá 15 opções para você ver usar na fachada. E além disso tudo, os fabricantes mudam, mudam, eles são lindos. Cada fabricante de placa, e a gente tem placas diferentes, tá, para fachada, apesar de... Por exemplo, placa cementícia, não é tudo igual. Nossa, os fabricantes mudam e é diferente a composição. A Glass Matte essas não, essas são iguais. Glass Matte Sheething, às vezes com fibra de vidro, tá? Se você não sabe. Mas então mudam. E aí cada uma demanda um acabamento diferente. E até os sistema de acabamento, né? Por exemplo, sistema de acabamento. A gente tem tratamento junto aparente, clássico, massa única, base coat e O da Dry Leves é de uma maneira, o da Brasilite é de outra, o da Eternite é de outra, o da Stoa é de outra, o da Knauf é de outra. As pessoas criam tratamento junto aparente. E cara, isso é uma confusão. Não existe melhor ou pior. Existe você fazer correto. Reto, certinho, o que aquele fabricante está pedindo. E esse é o grande ponto da virada. As pessoas não entendem exatamente esse ponto. Por exemplo, se eu comecei com a Dry Leves, eu vou terminar com a Dry Leves. E vou seguir todos os passos, tintim por tintim, materiais, etapas, processos, tempo de secar, tem tempo de secagem que você tem que obedecer Se você não esperou secar É igual concreto, gente O que, que acontece quando você não deixa o, então o, embolso, o embolso secar direito? Dá ruim É a mesma coisa, você tem que esperar os materiais secar E aí vai o problema, as pessoas não estudam isso Você, por favor, já pegou essa dica Não vai cometer o mesmo erro As pessoas não estudam isso Depois da trinca, da patologia, da problema, da estufamento Da descolamento de fita E aí as pessoas acham que o problema é do sistema Mas não é Por isso que é muito importante, pega essa dica e anota pegou um fabricante, usa esse fabricante até o final e siga todos os processos dele. Tem uma coisa, nenhum fabricante vai pegar e fazer o material. Ah, vou botar esse material aqui ruim só de sacanagem. Lógico que não, gente. O cara vive de vender aquele produto. A partir do momento que não tem mais obra com aquele produto, ele não vende mais o produto, que ele fez? Merda, ficou na merda. Aí fica na merda você e ele. Fica na merda todo mundo, é inferno. Você tem que parar e você tem que estudar. Eu gosto muito do melhor sistema que eu durmo com cabeça assim, tranquila no travesseiro, é o EIFES. Esse é o melhor de todos. Mas eu consigo usar EIFES em todas as obras? Não. Porque é mais caro. Mas eu sei e eu já aprendi isso da pior maneira, viu? Eu já tive a obra que trincou, já tive a obra que teve problema. Não foi só no, esse nosso amigo lá de Goiás. Então é muito importante. Estuda o processo, Se, segue o espaçamento dos perfis, vai anotando. Segue o espaçamento dos perfis, segue a junta de dilatação entre as placas, a junta sistêmica, a distância dos parafusos de fixação da placa. Gente, a gente bota três parafusos por placa e depois reclama. Meu Deus do céu, quando eu usar parafuso, você não vai fazer isso. Os parafusos normalmente são a cada 20. Obedece os tempos de secar Espera a massa secar, gente. Espera a massa secar mesmo. Não vai nessa que passei a massa de manhã e aí no final do dia antes de ir embora eu dou outra demão. Não faça isso. Espera um dia para outro. Você vai falar, ai que saco, Helena. Eu vou ter que esperar três dias. Vai. E te digo que tem sistemas de acabamento em que você demora quatro dias pra fazer, porque você tem que esperar todos os tempos secados. Né? Mas qual a história? Você vai esperar isso, mas você não vai ter que voltar na obra. Lembra do voltar? Voltar é caro. Voltar é dá dor de cabeça. Voltar suja seu nome. Voltar queima você com cliente. Voltar é o inferno. Não faça isso. Não tenha que voltar na obra. Tenha um pouco de paciência. espere os tempos de secagem. Siga os procedimentos de cada fabricante e estuda. Eu te digo isso. Eu conheço diversos fabricantes de placa. Tem Brasilite, Eternite, Fibra. Eu falei, agora só agora de bobeira ProForce, gente, tem muito E cada um tem um procedimento diferente Porque a composição da placa de cada um é diferente Eu sei que é chato Provavelmente você não deve estar gostando de escutar isso Mas é verdade E eu tô aqui pra falar isso Porque eu tô aqui pra compartilhar as minhas experiências Tô pra compartilhar os meus erros e os meus acertos E eu compartilho, compartilho tudo Compartilho aqui no YouTube Compartilho no WhatsApp Que se você não entrou, entra o link tá aqui de baixo Lá no Instagram também Tem um blog no meu site também com informações riquíssimas em texto. Então, tá tudo compartilhado pra você não passar pelos mesmos sufocos que eu passei. E exatamente por isso até que foi que eu criei meu curso online, minha imersão de steel frame. Tem tudo isso pra compartilhar e a gente poder fazer esse sistema maravilhoso crescer no Brasil cada vez mais e mais. Se quiser saber um pouco mais, se aprofundar sobre o, no... sobre o sistema, não dá bobeira. Clica aqui de... aqui de baixo e me chama no WhatsApp pra gente poder falar sobre a nossa imersão de steel frame e o nosso curso online se você for muito distante. Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima.